Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will E galera, como prometido, começa agora a série de Last of Us 1 Como eu comentei com vocês no último vídeo, né? tá aqui inclusive o card do vídeo Que foi o vídeo sobre o trailer, né? o último trailer que a Sony lançou junto com o canal Ridox é... O trailer tá bem brutal, inclusive, eu curti, fiz o react lá, então confiram e a ideia, galera, é eu trazer toda essa série novamente de Last of Us e também do Left Behind, que é uma DLC. Não sei se todos sabem, mas é, tem uma DLC grande, inclusive, uma, uma DLC que fala toda a história da Ellie. Já estou co colocando um pouquinho do, do, do spoiler aqui. Mas a gente vai jogar a DLC, o Left Behind, depois da campanha principal que os próprios desenvolvedores é, eles orientam, né? eles sugerem isso. Então, a ideia aqui... Né, sem demorar demais aqui a trazer a série, a gente reviver, né, todo, todo o universo, toda a atmosfera do, do Last of Us 1 e tá preparado já para jogar a parte 2, né, desse jogo que sem dúvida alguma vai ser sensacional. Então vem comigo, acompanhe se você jogou, acho que vale a pena ver de novo, porque tem muita coisa, eu já joguei esse jogo várias vezes e toda hora eu, te, eu lembro de coisas bem legais. E se você Ainda não jogou e é uma oportunidade para você conhecer um pouco mais da série e decidir se você vai jogar ou não a, a parte 2, beleza? Então, vamos comigo e bora pro jogo! Então, aqui estamos galera, vamos começar, como comentei com vocês aqui ó tem a, a história principal de Last of Us e tem a história de Left Behind que a gente vai jogar depois que a gente terminar a história principal, beleza? Vamos aqui então, um novo jogo vou jogar no normal beleza não vou jogar no difícil e eu vou salvar esse jogo aqui deseja substituir sim salvando vou colocar meus fones agora porque tenho que escutar a história galera inclusive uma coisa legal é dessa tela de loading aí que ela vai passar até rapidinho Uh, é que você vai entender, depois conforme você vai jogando o jogo Eu vou dar um spoiler, obviamente é, São os esporos né? Pra quem não sabe é, Por que que uh, Em Last of Us não se falam é, Zumbis né? Como Resident Evil, por exemplo, e outros jogos Aqui se fala infectados Por quê? Eu vou explicar mais pra frente Deixa eu começar a história. Tome, eu. Tome, Tom, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom. Boa ah. noite. Ei. Chega pra lá. O legal é como que o jogo foi muito bem dublado, né? Dia divertido no trabalho? O que você está fazendo acordado? É tarde. Ai, que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Que? É legal, mas eu... Acho que tá parado, não é? Que? Não, não, não! Oh, haha! Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Legal assim, esse jogo ele foi lançado em junho de 2013. E ele, meu, foi uma das melhores dublagens que eu já vi. Imagina, o jogo já tem 7 anos. E é um jogo que pra época era uma redfator um baita jogo, né? Em gráficos, enfim, trilha sonora, olha isso. Sensacional. Boa noite, garotinha. Bora lá. Oi. Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Ah, tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Ah, tio Tommy? Olá? Engraçado né é, que foi é... isso? O que que lembra né Você acordando Levantando da cama Lembra até do Resident Evil 3 Remake Que você começar o jogo Praticamente assim Do quarto Levantando da cama Ah droga Esqueci de dar isso a ele Querido papai Vamos ver Você não está por perto Você é a música que eu curto Você praticamente detesta Os filmes que eu gosto e ainda assim, você ainda consegue ser o melhor par de todos os anos. Como você consegue? Feliz aniversário velho com amor, Sara Então, como eu tava falando, galera, esse jogo, o nível de detalhes, né? Um jogo de 2013. É... Realmente é uma obra de arte esse jogo aqui. Eu estou jogando esse jogo... No, é, a, é a versão remasterizada Do jogo Pai? Então, Ela foi lançada um ano depois Praticamente é... E eu estou jogando Playstation 4 Pro tá? Então tem algumas Boas diferenças com relação à versão feitas, Feita inicialmente Para Playstation 3 Picos de internação nos hospitais é, Da área Aumento de 300% devido à infecção misteriosa Infecção o FDA aumenta a lista de produtos contaminados. São esperados recolhimentos sem massa. Policial, mulher enlouquecida, mata-marido e mais três. Olhando né, essa, essa capa de jornal e olhando o que a gente está vivendo hoje, Papai? Né, com, com toda a questão né, do, do, do, do vírus, isolamento... É muito bizarro a, a, a, a... como que isso pode estar acontecendo, né? Você tá aqui? Parece ser algo conectado à pandemia Onde nacional. Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento de caixa. Tem uma confusão acontecendo aqui. Nossa, ah! Ah. O que foi isso? Caraca... Pra mim esse sem dúvida foi o melhor jogo da geração é, Xbox 360 é, e Playstation 3. Acho que eu tenho que descer. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. O que tá acontecendo? O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Tô indo. O nível de detalhe é absurdo. Vou voltar para casa tarde hoje à noite. Pode pedir comida, te de amanhã, é papai. Por isso a expectativa né, do Last of Us 2 é, é, é muito grande, porque esse jogo foi muito bom. E, e, e todos os jogos que antecederam, né? Pela, feitas pela Naughty foram bons, os um Uncharted da vida. Aí tá você. Sarah, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você está me assustando. O que está acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa! Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá. Jimmy! Jimmy, estou avisando! Meu Deus! Aham. Vamos! Você, você... atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui, tá me entendendo? Tá. Tome, vamos. vamos. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você está coberto de sangue. Tome. Na cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir? Yeah. Para fica ou algo assim. Vai ver o que houve? Oi, Sarah. Como está, aqui? tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular, sem rádio. É, ah, estamos indo aqui. pouco o locutor nunca lava a boca disse o exército está bloqueando as estradas não dá para chegar em Travis County então temos que sair daqui pega 71 e disseram quantos morreram acho que muitos Quando tem uma família toda de ficar vale. é cara bizarro isso né? Tudo bem não a gente, que a gente está vivendo hoje no não chega nem perto disso, né, cara? Mas. mas é... Não é isso. isso não é uma coisa que. Agora falando. Que pode acontecer, né? É a fazenda do Luiz. Estamos doentes? Claro que. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas desse... O time não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Estamos bem, tão firme. Certo. Vamos ver, com precisa. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho, tio. Nós também. Nós temos espaço. Ei. Ei, Dirige, pare. Tommy. Pare! Você não viu que ele veio. Vai aparecer, mas alguém. Devíamos ter ajudado. Hospital. Hospital hein? A gente pode voltar. Ah, o caos está estourado. Caramba! Tá, tá esquecendo esse maluco aí. Vamos, anda! De que eles estão correndo? Tira a gente daqui. Estou tentando. Ah não! Eles estão andando a porta! Não podemos pará-lo aqui, Tommy! Não para trás! Não estão atrás de mim! Ali! Ali, ali! Espera! Vai! Corre! Sai da galera! Só tensão no jogo! Pai? Ei! Você tá louco? O que foi? Minha perna tá doendo. Muito? Muito. Nós temos que correr! Eu não a gente. deixa a gente! Vamos, querida. Segura Tudo a firme! Bem? Vai. Sai da frente, galera. Baixa é. ah. ah. ah. os olhos, meu amor. pensos. Outro momento. Não! Sai sai, sai. Fora, Sai fora, maluco. Sai fora, Tá tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí! Precisamos de ajuda, Pai. por favor. É a minha filha. Acho que quebrou Parado a perna. Aí. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você no lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Uh... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Sacanagem, né, amigo? Ah, oh, não. Sara! Ok. mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sara! Querida! Não faça isso comigo, querida. Não faça isso comigo. Vamos. Não. O jogo já começa desse não. jeito, né? Você falar, cara, Meu os caras Deus são Deus loucos. Não. não! Não! Por favor! Meu Deus! Por favor, por favor. Confesso que na primeira por vez que eu joguei, isso, eu. Chorei, galera. Tem uma filha também você tá louco. É bizarro. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. viagens. Olha, olha, olha a similaridade do que a gente está passando de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Então, burocratas do o... poder, o podemos finalmente o... adotar medidas necessárias Tem para o que a A cidade a última nossa... cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as rações de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Explodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos vagalumes. Aos Então... Cara, Organização Mundial da Saúde, quarentena, zona de quarentena. É que aqui chegou no, no caso do Lei Marcial, né? 20 anos depois. Verão, 20 anos depois. Tô indo. Cara, 20 anos. Olha o hiato que tem de período. Que a Nautilus pode fazer um jogo ainda, né? Um Como foi a sua jogo. Falando só do Joel. Olha a ideia aí, que Quer um? Não, eu não quero não. Tem uma notícia interessante para você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega para fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar, deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? <risos> Não deu problema nenhum no negócio, tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? <risos> Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert. Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Sabe nada. Armazém inocente. antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. Sabe nada, sabe de nada, inocente. A trilha sonora é maneira também, né? É muito boa. O posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr, então. Melhor correr, né querida? Então, o jogo, o jogo ele acaba te prendendo, né? Ele ele alterna entre, entre... Não em altos e baixos, mas ele faz com que você... Em alguns momentos você... Acompanhe igual agora, né? Que é início de jogo, beleza? Mas... Que você... Note melhor né, a paisagem, a história. Em outros momentos seria muito mais intenso. Então, imagina, esse. Esse. Essa época que a gente tá agora no jogo. São 20 anos depois da morte da Sarah. Imagina o um, um, um, um tanto de, de coisa que aconteceu, né, para o mundo ficar desse jeito aí, Eu acho que tem a possibilidade, pelo menos a oportunidade de fazer uma, uma parte 3 só com Joel né? O The Last of Us, parte 3, só com Joel Porque imagina, 20 anos, cara, passa muita coisa Identidade. O que vão fazer aqui? Tirei uma folga para ver onde é. Certo. Vocês podem passar. Cure seus experimentos com um kit médico. Use, usar o kit médico leva tempo. Faça isso em um lugar seguro. Equipe o kit médico com o botão dire, da direção para cima e segure R2 para começar a usar vou até guardar, ele não vai deixar Eu sou obrigado a usar Como tudo nesse jogo, com relação a itens É muito escasso, né? fora Tava... do Tava pensando em dar uma guardada que graça. Ei Tess, você viu isso? Eu estava lá Como está o túnel do Leste? Está limpo, acabei de passar por lá, sem patrulhas Onde você vai? Visitar o Robert Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene Ela tem feito perguntas tentando encontrá lo Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja Mandou bem Não se mete em problemas, os militares já vão entrar em ação É, a gente se vê Valeu, mano O que você acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É aqui. E aí, gente? Deixa eu okay. de alguma coisa. Não tá vindo pra cá. Como você achou, Júlio? Hum, estão calmo. Nem sinal de militares ou infectados. Ajuda aqui com isso. Eu vou com calma lá fora. Os caras fizeram um pulo mesmo. As mochilas estão aqui desde a última vez. Não tem muita munição. Faça os tiros valerem a pena. Faça os tiros valerem a pena, garotão. Desse jogo, né? Que Ele é quase um filme, praticamente, né? Então você não tem a HUD, né? As informações sobre tua quantidade de vida a... tem só quando você interage aí, ó. Que aparece ali no canto inferior esquerdo a quantidade de munição que você tem ou vida, mas enquanto você não interagir com nada, não vai aparecer a HUD, né? Escada, ela deve estar aqui em algum lugar. Achei ótimo, traz pra cá. <risos> Em outra pessoa. <risos> Tudo é relativo. Por aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Sou um cara que eu sou chato. Me investigo pra caramba e ainda assim perco um monte de coisa no final. Ó, umas as pecinhas aqui. Essas peças são para montar as armas, para melhorar, fazer melhoria de das armas. Dos equipamentos Aqui não tem nada, vamos ver pra cá Há um pingente Vamos ver Examinar Um pingente usado pelos membros da milícia Vagalume Uma coisa que eu tinha até esquecido, né? Esse... Há relatos Que... O jogo The Last of Us ele se passa no mesmo universo de Uncharted é, Se eu não me engano, no Uncharted 2 é, Tem uma cena que você encontra um pingente igual a esse dos vagalumes Só que esse jogo ele se passa bem depois né? da, do, do Uncharted E parece que também existem alguns easter eggs né, que comprovam essa teoria de que, é que, o, é que é. o jogo é no mesmo é. universo. É. Do, do jogo Uncharted que também é da Naughty Dogs. Ah, lembra da tela de loading que eu comentei com vocês? Então, é exatamente isso, né? Os esporos os esporos a gente vai encontrar no jogo em lugares em lugares úmidos escuros então possivelmente alguém que morreu que, que que são que acaba ele acaba se manifestando e meio que se reproduzindo né aqui ó que são esses negócios aqui é, esses fungos por que que eles não falam no jogo zumbis né ou mortos-vivos, esse tipo de coisa. Porque esse tipo de zumbi, esse tipo de fungo, é um fungo que tem o um nome. É, que Eu vou, eu vou passar para vocês qual que é o nome dele. Que é um nome que existe que na sempre. vida real. E esse fungo. Tudo bem? É. O inseto esse... tá caindo. Cuidado, hein? E, e esse fungo, ele. ele age principalmente em insetos, formigas. E ele. E, e qual que é a, a, o efeito colateral do fungo? Ele cresce, ele meio que ele, ele, ele procura um hospedeiro e ele, ele, ele toma controle do corpo do hospedeiro. Praticamente isso. Em formiga, ele consegue fazer isso. Nasce uns negócios estranhos na cabeça, no corpo da formiga, por exemplo, e a formiga não tem mais o comportamento de uma formiga. Tem um comportamento, qualquer outro tipo de comportamento, por causa do fungo que né, tomou as ações ali. Isso não consegue. É, chegar no, no ser humano porque porque é muito mais complexo né nosso sistema um, um, um imunológico nosso sistema é muito mais complexo que de uma de uma formiga obviamente Por favor. que a gente faz hein galera Gasta uma munição vou ajudar o... vou ajudar o cara não vou Vou matar logo, ele vai morrer todo jeito. Então, esse fungo é, é onde que mostra que as pessoas acabam se infectando com esse fungo, né? Por algum motivo, ele começa a atingir humanos e ele acaba tomando conta é, dos humanos. É, e até, em alguns casos, transformando em crickers, né? Ou instaladores que a gente vai ver mais à frente do game mas é, essa história assim é, é, mostra aproxima muito mais o jogo né a, a, a ficção né a realidade que tem do jogo da da nossa realidade porque se eu não me engano é um tem um documentário da CN, da CNN é, enfim desses, é, é, desses discoverers da vida desses canais eu vou trazer um vou colocar na descrição aqui mais informação. Segura o R1 para concentrar a audição do Joel Outra coisa que diferencia bastante, né, esse jogo, esse jogo, por exemplo, para quem quer é tenso isso, né? Quer comparar, por exemplo, com o Resident Evil, que pelo fato do, dos doentes infectados ou zumbis faz até certo sentido, é um jogo que ele mistura muito mais stealth. Ele tem é, é, uma jogabilidade, você tem mais é, é, possibilidades de matar os seus inimigos, né? tanto eles humanos. Como meio tanto ele humanos como infectados. No caso, é esses são é humanos infectados, né? Mas a, a parte de combate é bem eficiente. Vamos voltar pra cidade. Tá, calma aí, querido. Deixa eu... Tomei dano aqui, preciso me recompor. Então, a forma de você... Você tem várias formas de passar pelos inimigos, né? A, a forma menos eficiente, obviamente, é, é, é dar uma derrambo, né? Você é atirando igual um louco Então o jogo ele te dá poucos recursos Para você administrar muito bem A, a tua forma De, de jogar né? E de avançar e progredir pelo jogo Então isso é É o que tornou esse jogo tão diferente Porque a galera esperava mais o Resident Evil é, Da vida né? Eu lembro que na época também Teve um jogo Que eu joguei falta bem pouco para eu terminar, que é o Evil Within, que tem uma mecânica até um pouco parecida. Um pouco parecida. Toma as cartas. Bilhete para o irmão. Ei irmão, nós éramos tão próximos estou sentado do lado de fora das mulheres sabendo que jamais veria o interior da zona. Enquanto esperávamos, ou contrabandistas, escutamos um esquadrão de soldados se aproximar. Em pânico, fugimos para este prédio, na expectativa de nos esconder deles nenhum de nós percebeu que os esporos até perceber que era tarde demais todos todos todos estamos infectados temos poucas horas um dia no máximo espero que o trabalho ainda esteja vindo para que ao menos eu possa passar este bilhete a você eu deveria eu deveria ter escutado e ter vindo vindo com você é, é isso aí tentando entrar na zona todo mundo fica reclamando é. Mas todos esses miseráveis que do lado de dentro. É. Então teve essa, essa, essa, essa, essa comparação. Mas logo depois que começaram a jogar viram que era uma coisa totalmente diferente. Vai nadar, querida? Tá toda. Ah! Por não pede os purificadores de ar pro Bill? Ei, se eles não estivessem vencidos, seria uma boa ideia. Por aqui. Que aqui não vai ter nada, não mesmo. Passagem aqui. aqui, passa ela pra mim. É meio pesada. Então ajuda, né cara? Ok. E pelo jeito a mecânica do jogo mudou bastante. Pelo que a gente conseguiu acompanhar até agora no The Last of Us Part 2. Vamos ver se vai ter downgrade de imagem, né? De gráfico Desde a primeira vez que foi exibido, aparentemente sim Mas acho que não vai tirar a, nada do que a gente está esperando com relação à história Com relação a qualquer... Com a experiência do jogo em si Infelizmente, né? A gente teve os spoilers uh, Ainda não se sabe se foi algum funcionário que que sabotou ou se foram ou se, ou se foi invadido. Também tem um, alguns boatos que foram que invadiram os servidores ali que se são do engano da Amazon e conseguiram pegar essas informações. E, meu, praticamente dando tudo errado, né, meu Naughty Dogs. É, muito vários adiamentos, vários adiamentos pelo menos uns quatro adiamentos desde o do primeiro anúncio do game mas enfim mês que vem tá aí uma... a gente vai lógico que vamos a gente vai aproveitar a história do primeiro já para entrar na atmosfera do segundo sem sem parar é bom relembrar a história né ei homenzinho olha se o perigo passou Seis soldados, nenhum dos homens do Robert. Eu nunca tinha me ligado nisso. Da, do tempo que passou entre esse ato, né? Entre, que ele tá nos esperando. entre a morte Vai da Sarah e o início do jogo, né? Tô pronta. Vamos. Ei, tese, dia. Como você tá hoje? Fiquei sabendo Agora você não, Vamos. Não, não, não. Agora não. Tá me ouvindo? Ó, oh, Se você não tem cartão de comida, nem me faz perder tempo. Não estou interessado em trocar por balas. Esse aqui, ó. Oh. Rápido, estamos famintos. Espera um pouco. O próximo lote está chegando. O cara parece o Trevor <risos> do GTA V. Eu tava esperando esse rato faz tempo. Esse é o famoso churrato, né? O famoso churrato. Ô, louco! A boca, a boca, cara. É melhor se defender! Aonde é? Ah, ah, tá, ah, ah, vinte, ah, vinte, vinte. O cobrador? Cara, vinte, o cara do cobrador de buzão? O que quer? O cara já tá para lá de Bagdá. Poker, okay. aquele cara junta todo tipo de coisa na fábrica. Oh, Bob, peraí, cara. <risos> isso, isso procurada por afiliação com os vagalumes. Calma, queridinho. aviso de alistamento. Avisa aviso o sistema de serviço civil o general da zona de quarentena de Boston para que se dane saudação como um subiu capaz você está por meio deste convocado a participar de várias tarefas relacionadas aos cuidados da zona de quarentena apresente-se prontamente ao escritório principal e o endereço e hora procuro Robert ele passou aqui há meia hora ele voltou para o cais está lá agora x9 look look for the lights Deixa a gente passar Se vocês têm amor à vida Vão dar meia volta e voltar A gente não quer nada com você A gente quer o Robert Você não precisa fazer isso Dê a volta e saiam agora Eu não vou a lugar algum Sem o Robert <risos> Vou esmagar oh. sua cabeça Se você não Calma, der a querido. volta e sai daqui Ai que droga Se protejam Eita prela. Tá pronto? É. Vou matar Eu cubro você Aponta para eles! Desgraçado! Eu já errei o um primeiro Ok, ok Caraca, meu! Tem que ser na cabecinha! Sabe fazer é dar cheques em branco. Não dá para perder tanto errar tanto, tanto tiro, não. É um empurrão. Calma, dá sua mão. você sabe que eles estão vindo dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess eu garanto que ela e o Joel estão vindo para cá agora para pegar o Robert nossa não devíamos ter aceitado esse trabalho hum. não tivemos escolha tô Vamos ligado que, eu... e que ninguém fique aqui dentro. tô ligado que aqui a é... a barra é pesada Já desbloqueado, pressione para. Nossa o cara não me viu. Eu ia te contar que estava na rua Nossa! Essas, essas finalizações aqui também do, do jogo são bem legais. Bem legais. Vamos vasculhar. Vamos né? vasculhar. Preciso de. O um kit, se tiver. Opa! Tem aqui. Nossa! Encheu nada. Encheu um lasquinho de nada, mas beleza. Aqui tem mais. Ah, isso aqui a gente encheu. Bastante, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos dar mais uma passada isso aí. Está quase na hora do toque de Atire acolher. pressionando L2, arremesse. Tá, deu tempo de ler. Sei lá, vamos falar com os outros e ter alguma ideia. Agora, queridão. Nossa, até dá, até dá uma zoada né? na garganta do bicho. Esperador meu, é. Tenso. Oh, obrigado. Você viu? Eu gosto de ver você trabalhar. Será que eles estão juntos? Ou é de apenas uma paquera? O cara está ali já. Meu, tem momentos do jogo que, se não for desse jeito, assim, esperando o momento certo, com paciência, você não avança, cara. Porque. Até, até esses inimigos mais. Com inteligência artificial meio zoada. Tem um kit ali. Uma garrafa aqui. Isso aqui eu vou na. Eu vou no, na moqueta. Nossa, deu gogó Já era. A faca é uma arma exclusivamente furtiva que permite matar inimigos mais rápida e silenciosamente do que, estrangula... que estrangulando-os. Aproxime de um inimigo sem que ele perceba e agarre usando o triângulo. Pressione novamente para usar uma faca. Facas têm uso limitado. Quando sua durabilidade acaba, elas quebram. Utilize sua habilidade encontrando manuais de treinamento. Isso é verdade. Devíamos ter trazido mais gente. Só nos atrasaríamos porque nós... Acho que não tem mais nada aqui no cenário Pegando por cima não tem nada, vamos embora Vou pegar o Robert Esse cara é um ator, cara, se não me engano. Não é meio estranho. Vem. Pior que eu não quero puta, alertar ninguém. Ali. Pior que aqui, beleza. Acho que aqui ninguém vai ver o cara. Viram já? Será? Viram. É que é, é. eu não queria. Eles já me acertaram já. Vou que gastar uma. O cara tá pegando os viadinhos. Droga. Cinco municição. Putz, não era, não era o que eu queria, mas. Onde é que você tá, seu monte de merda? Oh. Nossa, o cara tá com o nariz arregaçado. Nossa, o cara tá com o nariz arregaçado, né? Morreu meloso. Você tá burro. Calma. Caramba, eu não tô afim de morrer, vou usar o um kit médico Vou tentar matar o cara agora no. Filha é da puta! Nossa senhora! Ah! É, não deixa a minha mãe não, vagabundo. O o escritório. Ainda bem que tem um tá kit lá. aqui, beleza. Ah. Tem alguma coisa aqui, acho que nada. Oh, só queremos conversar, Robert. Hum, Não temos nada o conversar. Só quer trocar uma ideia. Vamos jogar. Abaixa a arma. Vamos jogar um dominão. Olha, olha o Joel como Tô era ele de palhaça. Todo sangrando. Você jogo é esse, Robert! Cara. Joel, por aqui! Sentimentos, tá? Nenhum, tudo bem. Eita, Ai, minha sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. as armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas é, é complicado. Tá bom. Hum. Olha, me escutem. Eu eu tenho. Ah! merda, ai, para, para, para, para, para de se contorcer. Tava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso, se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é Quem é que... tá com as armas? Não posso. Me dê alguns dias. Senhor. Nossa senhora. Desgraçado. Quem tá com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha... Quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que, que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes! Vamos pegar eles! Essa é uma ideia idiota. Por que dois tiro, cara? Um tiro só já matava. o cara com um tiro na cabeça. Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos Alicô. procurar o um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Ah, menina do cartaz. Está, a rainha vagalume. O que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Tcharam. <risos> Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele, quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Ah, eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso e devolvo suas armas e mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Temos que sair daqui, agora. Se quiser isso, temos que nos apressar. Vamos ver se tem algum item aqui só rapidinho, querida. Só pra. Quem sabe tem alguma coisa interessante aqui. Pior que não. Por aqui. Eu conheço um caminho. Vamos. fazendo aí, menina. Caramba. Essa é a sua gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi ajuda de vocês? Sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Parece que sim. Estamos tentando nos defender. Ah. Mais itens aqui. Beleza. Tem nada ali. Nada aqui. Nada ali. João, me ajuda aqui com isso. Tá mal, hein, tia? Ei, como é que você tá? Vou sobreviver. sem nos verem, mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. Isso não é uma boa ideia. Vamos chegar até a porta. Vou dar a volta ali. Meteu louco na correria. Perdeu, perdeu. Vou pegar o tijolinho. Certo, vou mudar. Botei alguns itens aqui. Olhada no cara sem querer. Ah, tem mais dois malucos ali, ó. Tem mais outro lá. O que a gente faz aqui? Okay. Ora, inteligência artificial, bem legal. Beleza, só vai faltar um a gente pega esse cara já já tá subindo cadê o cara? Cadê o maluco! Ah, ah, nossa para de rolando vamos embora tudo certo Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui. Está perto agora. Itens. Eu quero itens. Como é que você está? Estou perdendo o fôlego. Mas vou sobreviver. O lugar não é muito longe. Atenção. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Estamos contrabandeando. Vou mostrar. Atenção. O toque de recolher está não. ativo. Joel, me ajude aqui com isso. Ô, ô, ô. Vem cá. Levanta. Fique longe dela. Ei. Solta ela. Oh, nervosinha. Tá recrutando gente muito jovem. A uhum. viu quem te vem, Ellen. Ela Helen. não é das minhas. Oh, merda! O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então, eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Ai, vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem, vocês podem verificar as armas, eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. Oh, não acho de que jeito seja nenhum, boa... Ellie... eu vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom Olha, leva ela para o túnel do norte Me espera lá Meu Deus Ela é só uma carga, Joel Marlene Chega de falar Você vai ficar bem? Agora vá com ele Não demora E você não se afasta Agora Vamos. começa a história, né? Galera, o vídeo já tá ficando um pouco longo, né? A gente já tem quase aí, já temos aí uma hora praticamente de vídeo. Mais de uma hora, inclusive. Então, eu vou salvar o jogo por aqui. E esse a gente completa, assim, o primeiro episódio da série, tá? Last of Us. Então, se você curtiu o vídeo, né? Se inscreva no canal. É importante pra estar tá ajudando a trazer mais conteúdo com qualidade pra vocês. É, dê um like se vocês curtiram. Né, a jogatina, dê um like aí Se inscrevam, ativam o sininho também né, Se inscrevam aqui, vai aparecer aqui A mensagem E galera, obrigado pelo, por, por, Pela companhia aí de vocês E em breve eu trago O segundo episódio aí Que agora a história de fato vai começar E tenho certeza que quem não conhece vai se surpreender Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima Fui! Valeu!